bande guru pada dandam bhaktavin dasamanitam sri chaitanya prapun bandhinitam nanda sahoditam sri nanda nanda nang bandira dhikaa charunadayam gopi jano samayuktam binda banam Bancha galpataru ashuke basin du bevachu. Patitanang pavone babishna bebu namu namaha. Mukankaru di bachalang pangung lang Shnavakti pade devi shatavatoi namu namaha Narayana namaskrita noruncha eva norotama Devim svaraswati vassam tato jayomudira Shankirtane kishno katupodeshi Gauriya patrasho sada anurakto guru bhakti yogto bhakti pramadaaksh jagod varne dhayam sada paribhavagnam abhishto duham padam siva virincham saranyam hetatiham banodaval bhavad Bande-mahapurusa-de-charna-arabindam Yat-pahad-pallava-nak-chandamani-chatay adusa adars kada chaitanya prabhu Shri Adva Ita Gada Gaura Bhakta binna. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Netananda Shri Adva Ita Gada Gaura Bhakta binna. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Rama Ramora Ram, Hajanulum bitahujo Kanaka Bodatu Shankir Tanu Kapitaru Kamula Hutakshu Visham Baro, Vijabaro, Jugodor, Mofalo Bande karu, Karuna avtaru hare krishna hare krishna krishna krishna, krishna hare hare hare ram hare ram ram ram hare hare namami gange tava pankajam Sura suroir bandito di Chamuksin bhuktin chamuktin chadadasinittam bhavanurupe nasada narahana ganga taranga ramani kalapam gauri nirantara bhushi tabam bhagam narayan riya manangamadham paharam varanasi purapati bhajavi shanatham vagishajus swadane lakshmi rjashya chabkshasi jassa asthi jay sambhi pam nimish namaham bhaje hari krishna hari krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare, Rama, Hare, Rama, Rama, Rama, Ram, Hare. <coughs> Kalou na Rajan Jagatam Param Gurum. Kalou na Jagatam Param Gurum. Tilo kuna tha na topa dupankadum, prae na chetasa, kalo rajan jagatam param gurum, tha YAKSHANTI PASANDA VIBHINHA CHETASA Gaudiya Gosthipati Gaudiya Gosthipati shri Sri Labhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada O Paramahamsa Jagat Guru disse Aqueles que não têm anugatya, eles são como animais. Aqueles que não se rendem, são como animais. Anugatya significa uh, tomar a guia, se render, o abrigo aos pés de lótus. Aqueles que não tem, que não tomam abrigo aos pés de lótus dos Vaishnavas, eles são como feras ferozes. Porque a alma condicionada não consegue controlar seus próprios sentidos, então ela age como um animal. sem submissão aos pés de lótus de um Vaishnava puro, pelo poder do Guru dos Vaishnavas, eles podem controlar os próprios, os próprios sentidos. Caso contrário, não. Então como que eu posso entender quem vai mostrar 100% de submissão aos pés de lótus do Guru Pada Padma e quem não vai? Como podemos saber quem tem Anugatya e quem não tem Anugatya? Essa é a questão. Shri Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, existem muitos sintomas pela ajuda dos quais você pode detectar que há uma doença e você pode entendê-la. Existem muitos sintomas através dos quais você pode realizar que alguém já tomou abrigo total ou que ainda não. Qual é o primeiro ponto? Aqueles que não são que não tem uma rendição sincera, uma submissão aos pés de lótus do Vaishnava puro, eles geralmente fazem uma exibição de Guru Seva. Isso eles conseguem fazer, fingir que estão fazendo Seva. Mas se eles veem que o interesse pessoal deles não está sendo alimentado, então eles acabam parando essa exibição, eles fecham esse show. Aqueles que são verdadeiros gurus sevakas, aqueles que estão 100% inclinados aos pés de lótus do Vaishnava puro, eles têm poder de tolerância, eles têm muita paciência, 100% de paciência, porque sem paciência ninguém consegue servir os gurus Vaishnavas. Segundo ponto, se o seu interesse é esse. Se eles percebem que os interesses pessoais deles estão sendo ameaçados, eles param esse teatro de submissão e começam a competir com o guru. Como que funciona isso? Primeiro eles param de competir, de, de colaborar. Ah, eu não posso fazer, você faça, por favor. Eles dizem, não vou mais fazer. Então, quando a parada aumenta, primeiro eles param de cooperar mas depois quando a parada começa a aumentar, porque a parada é como uma bola de neve. Então, ao ignorar os desejos, as ordens do Vaishnava, você comete a parada. Então, o segundo passo é competição. E depois, para onde vai? Você vai brigar, você vai confrontar o Vaishnava. Você vai confrontar o Vaishnava, o Guru dos Pés de Lótus. E depois dessa confrontação. Então, não colaboração, competição e confrontação. Esse é o status do Guru Seva, das pessoas que não se rendem. Então, todas essas três etapas são fatores automáticos. A pessoa não consegue evitar isso. É a bola de neve da parada. Nem todos podem dizer que estão fazendo Guru Seva. Em primeiro lugar, você tem que entender o que é um Sadguru. Você tem que entender quem é o Vaishnava puro, que pode te dar 100% de benefício absoluto espiritual. Caso contrário, não adianta. Você pode, se você se render a alguém que não é um Vaishnava puro, não adianta nada, todo o processo. Depois, você tem que entender que todas as qualidades do Vaishnava, Toda a etiqueta, todo o vichar, a filosofia, tudo vai vir para o coração do discípulo ou não. Ele vai ter as mesmas qualidades? Cheque. Você vai ter que checar que todas as qualidades do Vaishnava puro estão sendo transferidas ao coração do seu discípulo. O objeto que eu vou servir, a qualidade daquele objeto deve vir até mim. Você pode até experimentar isso na sua vida. Se você vai servir uma pessoa muito corrupta, uma pessoa sem caráter, você vai ver como você vai perder o seu caráter. Se você vai trabalhar com ele, admirá-lo, servi-lo. Se você serve alguém, as qualidades daquela pessoa, do objeto do nosso serviço, elas passam para o nosso coração. Por isso está confirmado no Chaitanya Charitamrita. No krishna bhakta, no devoto de krishna, todas as qualidades de krishna se manifestam. A exceção do poder da criação, do raça lila, mas as qualidades do caráter de krishna se manifestam. Então está confirmado no Chaitanya Charitamrita que todas as qualidades de krishna se manifestam no coração do Vaishnava. Isso acontece impreterivelmente. Então, o que há de errado se eu digo? Guru Bhakti, em todas as qualidades do Vaishnava, cheque se eu sou um Guru do, do, do, se eu sou servo do Guru Pada Padma ou não, você vai ver as qualidades dele no meu coração. Se eu sou sincero, se eu estou fazendo o Guru Seva perfeitamente. Caso contrário, isso não acontece. O Guru vai para o norte e o discípulo vai para o sul. Mesmo que eles tenham convivido durante muitos anos. Alguns discípulos procuram, pedem para o Guru, Guru, eu posso ir para um país estrangeiro? Perguntaram para Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. E Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj respondeu, por quê? E, ele não, e esse. E esse esse Vaishnava não respondeu. Esse discípulo não respondeu. Por quê? Porque ele estava atrás de Anabilas, de desfrutar de viagens que ele poderia realizar com o apoio do Guru. Ele ia desfrutar de ir para vários países. Então, para que pregar em vários países se você não pregou para você? Primeiro, pregue para você. Depois que você corrigir você mesmo, você é, prega para os outros. Quando a sua pregação ela for como uma transbordar, como ela não parar, aí sim você vai pregar. Primeiro, então, você tem que alcançar as qualidades do Guru Pada Padma, do objeto do seu serviço, do, do, do, do, da meta do seu serviço, tem que se aparecer tem que se manifestar no seu coração. Nesta Kali-Kal, nessa era de Kali. Ah, começamos com este verso. Que estranho que em kali -Uga ninguém quer fazer adoração plena. As pessoas fazem alguma adoração, mas adoração absoluta ninguém consegue fazer. Kali porque as pessoas estão influenciadas por Kali, por Maya eles não conseguem fazer as pessoas não conseguem por conta da influência de Maya adorar Krishna de maneira perfeita elas só conseguem pela influência do Guru, se elas se rendem ao Guru. Mas Kali Maharaj vai ver, se você tem uma atração ah, inquebrável, inoxidável, ah, profunda, absoluta, pelos pés de lótus do Vaishnava puro, aí Kali não vai conseguir derrubar aquela pessoa. Kali Maharaj será derrotado por isso, só por isso. Caso contrário, ele pode tentar te atacar no último momento da sua vida. Shrinivasacharya disse que até que você desenvolva uma tremenda afinidade aos pés de lótus do Guru Pada Padma, do Guru dos Pés de Lótus, Padma é lotus. Lótus. Shrinivasacharya vai dizer isso. Então, até que você se senta atraído totalmente pelos pés de lótus do Vaishnava, você não consegue fazer adoração a Krishna, Krishna Bhajana. Nós estamos na era da controvérsia, da briga. Não tem motivo. Por que você briga comigo? Mas as pessoas brigam. Kaliuga é a, é a, é a era da controvérsia da confrontação, do desrespeito. Mas existe uma, um remédio divino que chama-se Haribajan Sankirtana. Então, se você aceita esse método, você consegue sarar. Se você consegue aceitar o Harikata, o Harinama Sankirtana, esse é o remédio divino de Kalilga. Mas se você não aceita, aí você vai se perder. Dessa maneira, você tem que entender que... Um, por, isso, por, essa, por esse motivo, enfrentamos problemas na transmissão da, do conhecimento. Por conta de Kaliuga. Mas lembre-se do que disse Srinivasacharya. <risos> até que você não desenvolva um amor tremendo aos pés de lótus do Guru Pada Padma. Até esse ponto, você pode memorizar quanto Shastra você quiser. Você pode ir até o Ler os Vedas, o Vedanta, mas Krishna Bhakti não se manifesta. Mas é por isso que muito frequentemente Shila Prabhupada, Bhaksidanta, dizia, você tem que se tornar Gurudeva Tatma. Você tem que conciliar o seu coração com o Guru Pada Padma. Você tem que reconciliar o seu coração você vai ter que conciliar seu coração totalmente com o Guru Pada Padma, harmonizar seu coração totalmente. O desejo do Guru tem que se tornar o seu desejo, o siddhanta do Guru tem que se tornar o seu siddhanta. Se você fica, imagine, 10 mil milhas longe do Guru Pada Padma, não importa como aconteceu com Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj ou com Goswami Maharaj. Eles foram mandados para países estrangeiros, não Vamana, Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Ele ficou longe, ele foi até a Europa, ficou longe de Prabhupada Bhaktivedanta. Mas o coração dele estava totalmente harmonizado com Prabhupada Bhaktivedanta. Não se esqueça disso, Esse é um ponto importante. Você vai descobrir o sintoma do devoto puro, o que quer que ele diga vem de dentro do coração dele, vem do coração do guru, porque o guru está sentado no coração dele. Então, porque Prabhupada Bhaktivedanta estava sentado no coração dos seus discípulos, eles pronunciavam o que Bhaktivedanta pronunciava. Os outros não conseguem, eles só memorizam filosofia. Eles conseguem dizer o que eles memorizaram, mas eles não conseguem abrigar o guru no coração. Então, muitos devotos faziam perguntas diante do Guru Pada Padma, diante de Bhakti Pramud Parigossan Maharaj. Eles perguntavam: por que eu não consigo cantar tanto santos nomes? Mas no, no Shastra está escrito que o Dama distribui misericórdia, que tudo é kripa, que a prachada é kripa, o, é misericórdia, o, o Ganges é kripa, a aula é kripa, o Harikata, os devotos, que aqui chove misericórdia, kripa. Mas por que a gente não progride? Eles perguntaram para Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. E uh, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Param Gurudeva dizia A chuva de misericórdia está caindo, mas você precisa ter um pote para guardar a água. A misericórdia está vindo, mas eu preciso ter um pote para coletar essa misericórdia. Eu não posso permitir que essa misericórdia caia no chão, o que o pote esteja furado. Se eu pego esse pote, esse pote tem um furo. E meu guru me dá a misericórdia aqui, mas tem um furinho pequenininho. E dali vaza toda a misericórdia. Então você precisa ter um pote para receber a chuva de misericórdia. E o que é esse, esse furinho? O que, que é esse vazamento do pote? O que, que nós queremos dizer com isso? A sua fraqueza é o vazamento, o seu anarta é esse furo, esse vazamento, a aparada é esse vazamento. Eu imagino que você seja o Kripa Patra do Guru, ou seja, aquele para quem o Guru dá toda a misericórdia. Mas se você tem um furinho ali, toda essa misericórdia vai embora. Um dia, Maharaj encontrou uma devota que disse, eu estou completamente vazia, eu ouvi milhares, Maharaj disse, como você está vazia se você ouviu milhares de harikatas? Por que, que você está vazia? Porque você está vivendo de acordo com a sua própria mente, é por isso que você se esvaziou. Você ouviu milhares de Harikatas? Se você se está sentindo vazia, é porque você seguiu sua própria mente. Depois de ouvir milhares de Harikata, agora as pessoas se sentem vazias, depois de anos e anos, décadas. Isso acontece. Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, depois de ouvir milhares de vezes o Harikata, depois de se render, depois de cantar os santos nomes. As pessoas são capazes de perder tudo isso e ir embora. Essa é a condição. Em Yuga. Prabhupada Bhakti Siddhanta dizia, talvez eu não seja qualificado. Depois de ouvir milhares de Harikata entender o, o Siddhanta mais secreto, as pessoas diziam que ele era uh, um meu associado íntimo. Que tal, que tal discípulo era meu uh, associado mais próximo e hoje em dia eles desapareceram? A Prabhupada vai dizer, todas as almas condicionadas, elas se reservam um direito, o direito de cair do processo. A qualquer momento eles podem fazer alguma ofensa e abandonar o processo. Todas as almas condicionadas, elas têm esse direito, esse terrível direito. Krishna nos dá. Não é que eu estou dizendo de Maharaj que elas não possam avançar. Elas podem avançar, mas a qualquer momento que elas cometem cometam erros, elas também têm o direito de parar tudo, de frear o processo, de cair do processo. Você tem que alcançar uma posição na qual você vai ter tanta tolerância que mesmo que todos queiram bater em você, você continue servindo cantando os santos então, nomes, nós não vamos é, perder a cabeça por conta disto, nós vamos, não vamos ficar desesperados sobre em relação à parada, e esse é o nosso erro, nós estamos fazendo vida devocional, mas ao mesmo tempo nós estamos fazendo a parada, então você progresse, você progresse um pouquinho, comete a parada, e depois volta para trás faz um progresso e volta para trás faz um progresso e volta para trás A Maharaj está contando de uma de uma de uma competição é tipo como uma um lugar onde tinham perguntas então cada pergunta eram sem sem sem perguntas. Cada pergunta que você acerta, você ganha dois pontos. Mas cada pergunta que você erra, você perde dois pontos. Essa era a prova. Entende? Então, depois que o exame acabou, você descobre que você acertou 50 perguntas. E 50 perguntas você errou. Quanto que você tirou na prova? 50... 50... Você acertou 50 e 50 você errou. Então, você ganhou, 100, pontos, cada uma valia mais 2 e perdeu 100 pontos. Então, quanto que você tirou? Zero. Essa é a condição dos devotos. Quem não está nessa condição? Você faz um progresso e progresso. quer voltar para trás. Porque você comete uma ofensa. Essa é a nossa condição. Se eles cometem uma parada muito, muito, muito grande, então eles vão para menos zero. Aí eles vão para um nível negativo. Zero até está bom, mas menos que zero quando a parada é muito grande. Aqueles que fazem esse tipo de parada. Para eles, o Haribadja não é impossível, torna-se impossível. Ontem nós estávamos falando sobre isso. Estamos falando de Prabodananda Sarasvati ontem. Né? Como é possível que o confundam com Prokashananda sarasvatipada? Um é Prabodananda, o outro é Prakashananda. E as pessoas querem, alguns acharyas querem provar que eles são a mesma pessoa. Mas está nos Vedas, está tá, tá, no Chaitanya Charitamrita, a prova. Que não são, que são duas, duas personalidades diferentes. É fácil cortar esse Siddhanta errado e corrigir essa questão. Vamos entrar nesse ponto, então. Maharaj está voltando no tópico dos parikramas, do parikrama de Mahaprabhu. Então, antes dele tomar Sannyasi, Mahaprabhu, um dia ele grita, ele vai até Varanasi, ele diz, tem um tolo em Varanasi ensinando Vedanta, ele quer me quebrar em pedaços, ele não acredita que eu tenha uma forma infinita, Mahaprabhu vai falar isso em Bengali. Ele vai dizer, Prakashananda quer me pedar em pedacinho um, pedacinho, um pedacinho, um pedacinho atrás do outro. Ele comenta o Vedanta, né, seguindo os Mayavadis, o Advaita Vedanta. Ele quer me quebrar meu, meu corpo transcendental em milhões de pedacinhos. Mahaprabhu diz. E eu determinei que ele tivesse lepra, para ver se ele acorda. e mesmo assim ele continua repetindo essa tolice Mahaprabhu falou isso antes de tomar Sanyas e depois ele acabou tomando Sanyas depois de muito tempo ele vai até Jagannathapuri depois disso Nilachal Kshetra é Jagannatapuri. E de Nilachal essa foi a primeira viagem que ele faz pro sul, em direção ao sul da Índia. Primeiro ele vai para o sul da Índia. Ele leva dois anos nessa primeira viagem. Se você calcular quanto que ele andou, então, no curso dessa viagem pelo sul da Índia, ele encontra Raya Namananda. Maharaja já deu aulas sobre o Raya Namananda que estão traduzidas no nosso canal em português. Na cárteca é de 2021 ou de 2020. Então depois ele vai para o Shrirangam. Lá eles encontraram, em Mysore, Mysore. Então por quatro meses, tente prestar atenção, por quatro meses, o Senhor Supremo, ele fica com este grupo de pessoas, ele fica com Prabodhananda Sarasvati. Ele vai escrever que mesmo uma fração de segundo do Darshan de Chaitanya Mahaprabhu é mais do que suficiente para entender toda a realidade, para alcançar Bhakti. Uma fração de segundo que você olhar para Mahaprabhu, você alcança Bhakti. Imagina, e eles ficaram juntos. Prabodhananda ficou junto com ele quatro meses. Se um segundo já dá Bhakti, imagina que em quatro meses ele não alcance, ah, que ele não se esclareça em relação à sua decisão. Sim, ele era da da Ramanuja Sampradaya, que deve ser respeitada, sim, mas para eles Rasa Tattva vai até um certo limite, eles não conseguem superar este limite, porque eles, a adoração deles vai até na Lakshmi Eles vão até o Divino Casal, mas eles não conseguem alcançar para mesmo uma pessoa que entenda Sitarama, ele não consegue entender Krishna, às vezes. Eles não conseguem atravessar esse limite. E no caso de Bhagavan Sri Krishna, infinita raça pode acontecer, não tem restrição por o tipo de relação e êxtase que as almas podem ter com Krishna. E Krishna vai explicar isso para Prabodhananda. Ele vai explicar para Prabodhananda Sarasvati Pada, durante esses quatro meses em que ele vai ficar hospedado na sua casa, Hã? a diferença entre Krishna Radha e Lakshmi Naraya e Mahaprabhu consegue transformar o coração deles. E eles no final queriam fazer bhajana de Krishna. Está escrito dessa maneira. Sarasvati Sarasvatipada, em todo o universo, e até mesmo no céu, você pode procurar. Você não encontra alguém como ele. Eu não estou fazendo uma filosofia fictícia. O que eu quero dizer com isso? que mesmo nos planetas celestiais ninguém escreve como ele, a maneira como ele escreve é tão refinada que se alguém coloca o livro de lado derrama êxtase, derrama néctar. No momento presente é muito difícil alguém que escreva assim, porque você não consegue chegar nessa perfeição, chegar nessa altura de consciência que qualquer linha que você lê, você tem vontade de dançar. Porque esse tipo de escrito, como é possível? É só possível se Shrima Tiradharani vem ou se uma Mamanjari estiver escrevendo. O ser humano não escreve assim, é impossível. O que ele escreve tem ritmo, tem, ele escolhe cada uma das palavras em sânscrito. Como eu acabei de dizer, um verso que eu acabei de dizer, este verso é dele, isso foi escrito por Prabodhananda Sarasvati Pada. Tudo escrito por ele, quem pode escrever dessa maneira? Esse ritmo, essa doçura, quem pode replicar isso? Ele escreve como se ele estivesse enxergando Vrindavana, ele estivesse como pintando Vrindavana, assistindo. E descrevendo apropriadamente, exatamente o que ele observa, ele descreve. É impossível fazer isso. Então, como que as pessoas querem confundi-lo com o professor de Vedanta de Varanasi? É natural que ele tenha mudado seu coração e tenha entendido o Radha e Krishna, porque Mahaprabhu ficou lá há quatro meses. Então, Prabodhananda Sarasvati, hein? que era da Sri Sampradaya, ele era um Sanyasi, da linhagem de Ramanuja Acharya. Mas quando o Mahaprabhu quando o Mahaprabhu levantava para ir embora, eles desmaiavam. Está descrito? Quando ele, quando, ah não, no final dos quatro meses, quando o Mahaprabhu foi embora, eles, perder, eles perderam consciência, eles desmaiaram. Depois choraram. Eles se sentiram cegos, sem o Senhor. Antes de ir, Mahaprabhu disse. Então, Mahaprabhu deu uma instrução. Esse menino, Gopalabhata, mandem ele para Vrindavan, ele não deve se casar. Então, Maharaj estava falando que ele acabou indo cantar os santos nomes em Kandan. Kambam. Então, vamos primeiro resolver. As pessoas têm discutido isso, então é por isso que eu quero esclarecer isso nestas aulas. Mahaprabhu, é, depois de tomar sannyasa, foi para o sul da Índia. Ele não foi para o norte. Depois de voltar do sul da Índia, Depois de muito tempo, ele foi até Vrindavana. Tente seguir a, essa rota. Lembram-se, os devotos não permitiram que ele fosse imediatamente. Eles fazem uns, uns truques para que ele fique mais um pouco, que ele espere o Ratayatra, porque agora está muito frio, agora está muito quente. Agora vai ter o festival das carruagens. Agora eu posso ir, mas agora está muito quente. Você não vai ver o Ratayatra? E eles ficavam brincando com ele e um dia o senhor foi. Ele foi mesmo assim. De propósito. Mahaprabhu foi até Ramkeli para para, para liberar Rupa Sanatana, ele não consegue ir para Vrindavan, mas ele não falhou, na verdade era tudo um plano para os seus passatempos ele, não, ele tenta ir para Vrindavan e não consegue da primeira vez, lembram-se Gadadara ficou triste quando eu falei que eu ia para Vrindavana e eu senti essa tristeza no coração dele e voltei. Gadadara era Darani nos passatempos de Radha Krishna, ela interpreta o papel de um pandita. Então, finalmente quando ele decide, ele não fala para ninguém, ele fala só com dois ou três devotos, com Sarvabhuma Bhattacharya. E de manhã ele acordou cedo, todo pronto. Mahaprabhu não precisa de mala, ele só leva um... um, um ele leva um potinho de água. A gente, como é que a gente leva? A gente leva malas e malas, cheias de roupa. Os devotos puros não têm roupa. Eles não precisam de pano. Para eles é inútil. Mahaprabhu vai com um pote de água e com a japa-mala. E as pessoas falam, cadê, cadê o senhor? Ele estava aqui? Cadê? Ninguém está vendo ele? Ele não veio até aqui hoje. E ninguém pode segui-lo. Ele era muito alto. A gente anda dez passos, ele andava um. Ele atravessa a floresta, para que ninguém corresse atrás dele, através das, das, das estradas convencionais. Ele pega um caminho que ninguém vai achar. Ele foi para Vendala, e ele vai atravessar essa floresta onde os elefantes e os tigres vão vir dançar com ele. Porque no coração do leão, Mahaprabhu está sentado. No coração da cobra, Paramatma está lá, Mahaprabhu está em todos os lugares, ele é omnipresente. E por fim, Mahaprabhu vai até Varanasi, depois de Vrindavana. E lá ele encontra grandes devotos que são seus companheiros eternos, Tapanamishvara, que vão servir Mahaprabhu. Porque em sonho eles viram Mahaprabhu vindo. Eles acordaram de manhã e disseram, Mahaprabhu está vindo. Então, esses dois devotos vão encontrar o Senhor na porta da cidade. É verdade? O Senhor está vindo? Eles falaram: Senhor, você veio hoje no sonho, então eu vim até aqui, a gente veio até aqui para fora da cidade esperar você. Então, eles recebem Mahaprabhu no portão de Varanasi. Em Varanasi, eu não vou entrar em detalhes, porque esse não é o ponto da nossa, dessas aulas. Então, um brahmana convida Mahaprabhu para uma grande função. E esse brahmana estava muito triste, porque quando ele vai pronunciar os, os tópicos de Goranga Mahaprabhu, para os mayavades. Às vezes, então, esse devoto tentava falar com os mayavades, olha, existe um sannyasi maravilhoso que está vindo para cá, e esses mayavades falavam, ah, não vá lá, ele dança e canta, isso não é o dever de um sannyasi, ele é um farsante, isso aí é tantra. E esse devoto ficava assustado. Prakashananda dizia isso. Não vá lá, eu ouvi falar dele, ele está fazendo alguma, alguma magia. Savabuma Bhattacharya foi para o inferno por ter se associado com esse tal de Mahaprabhu, disse esse Prokashananda. Eu ouvi falar, o nome dele é Chaitanya, né? E esse devoto voltou para Mahaprabhu e disse, ó, oh, Prabhu, eu quis falar algum tópico sobre você com eles. Eles estão criticando você. E eles não podem nem pronunciar seu se nome. Se você... se você... se você... Eles falam Chaitanya para você. E Prabhu diz, os Mayavadi são ofensores. Eles fazem, cometem ofensas aos pés de lótus de Krishna. Eles não conseguem pronunciar Krishna, eles falam até Chaitanya só. Então esse né um dia, com esse amor. Ah, aprovado, obviamente, pelo próprio Mahaprabhu, ele convida Mahaprabhu para ir até esse templo. Ele diz, eu sei que você não vai para nenhuma assembleia, mas se pela tua misericórdia sem fim você aceitar este convite, hoje eu convidei todos os sannyasis adreitas. E Mahaprabhu sabe que aquela é a oportunidade. Ele não vai nessas assembleias, mas ele de propósito vai aceitar esse convite. Então todos os mayavads estão reunidos nesse templo em Varanasi. e irá lá, irá lá para transformá-los. Então quando ele entra nessa assembleia, todos os mayavads com uma danda só estão sentados, é, orgulhosíssimos. Ele entra nessa área. Ele vai a lavar a perna na, na bomba de água mecânica e ele senta ali naquele lugar onde, onde a pessoa, as pessoas lavam o pé e falam para ele, não não sente aí porque você vai sentar aí. Ele fala, eu sento aqui porque eu sou sujo. E esse Prokashananda, ele é guru de 10 mil outros sannyasis mayavadis e ele pega o braço de Mahaprabhu e fala, não, não senta aí, não, aí está sujo. Então, Prokashananda Sarasvati começa a dizer, ele parece com Narayan. Ele, ele, ele, ele não é normal, ele parece Narayan. Ele diz, você é um sannyasi, não é? Ele diz, Prokashananda fala. Mahaprabhu também está com uma danda só. Então eles pensam: Mahaprabhu é um. Esse, eles acham que o Senhor é um adueta. É um mayavada. Você fala: você é um sannyasi da nossa sampradaya. Por que, que você não vem até nós para discutir o Vedanta? Então Mahaprabhu começa a falar de uma maneira muito humilde. Eu já disse, Mahaprabhu é extremamente humilde para que as pessoas entendam que eles estão errados, mas não sentam dor. Eles vão confessar: eu estou totalmente errado, mas eles não sentem dor. É a mesma coisa que Krishna faz em Udupi ou com Sarvabhuma Bhattacharya. A maneira dele falar é tão científica que ninguém, ninguém se sente mal a ser derrotado por ele. Savarabhuma Bhattacharya descobre que finalmente ele estava sendo derrotado, mas mesmo assim ele se sente abençoado por Mahaprabhu. E essa é a maneira como Mahaprabhu distribui a sua misericórdia. Então Mahaprabhu vai dizer, você é o nosso sampradayiksanyasi. Por que, que você não vem discutir o Vedanta conosco? E Mahaprabhu diz, ah, na verdade, ele responde, eu não sou um homem. É, letrado, eu não tenho conhecimento. Meu Guru Padapadma me disse que eu não tenho direito. Ele disse, você é o tolo número um, meu guru me disse. Você não pode uh, discutir o Vedanta. Eu vou te dar alguns mantras e você canta, Kirtanas, Japa e pronto. E eu vou te dar alguns mantras. Guru responde que o Guru dele. Foi magnânimo, mas é que ele não tinha inteligência para discutir o Vedanta. É melhor que você. Sarasvati, fica surpreso com tanta humildade. E aí eles começam a falar do Brahman pessoal. Esse é o Siddhanta deles, não? Não. E Mahaprabhu, Mahaprabhu vai conversar com ele. Prokashananda estabelece o um impersonalismo e Prokashananda defende o Advaita impessoal e ele, Mahaprabhu, dá resposta e aos poucos ele vai derrotando tudo que ele vai falando. Depois disso, Prokashananda vai se render. O que quer que você diz está certo, o que quer que você diz está certo. Mas o que fazer? Nós somos da sampradaya de Shankara, e Shankaracharya, ele decidiu este Siddhanta. Ele está totalmente derrotado e se converte para o Vaishnavismo. Eles mudam. Ele e todos os seus 10 mil discípulos começam a dançar com o Mahaprabhu. Que milagre! Quem pode fazer isso? Mahaprabhu, numa única conversa, muda o coração de todos eles. Maharaj esteve nessa localidade onde todos esses maiyavadas dançaram junto com Chaitanya Mahaprabhu Então, o Prokashananda... prakashananda então são coisas diferentes para bodhananda ele já era um vaishnava ele adorava Vishnu e Lakshmi, ele é o, é o, são duas pessoas diferentes, ele só mudou de gosto por associar por Mahaprabhu, ele já acreditava em Krishna, em Vishnu, hum. e é Prabhu que vai terminar a vida em Kanban, em Vrindavana, cantando os santos nomes, então você pode calcular o momento, o tempo, quando o Mahaprabhu vai para essas diferentes localidades, então para Bodhananda, Sarasvati, vai para Vrindavana e depois para Kanban, e canta os santos nomes lá. Se alguém já tinha sido convertido, vamos então agora esclarecer a questão que as pessoas estão discutindo, se alguém que já se tornou um grande Vaishnava, que veio para, que já tomou Sanyase, ele já era um Vaishnava. Como é possível que depois ele caminhasse até Varanasi e fosse convertido de novo? Ele já era um Sannyasi uh, uh, uh, Vaishnava? Ele era adorador de Lakshmi Narayan, de Vishnu? Então ele só mudou de Rasa Tattva. Ou seja, o sentimento de adoração dele passou de Narayan até Vishnu, até Krishna para Bodhananda, Sarasvati Pada, entende? Então, foram dois, duas viagens que aconteceram em dois momentos diferentes. Para Bodhananda, Krishna, Mahaprabhu, encontrou na primeira viagem para o sul da Índia. E Prokashananda ele encontra em Varanasi, depois de ter ido para Vrindavana, muitos anos depois. Ele não enlouqueceu depois de ter visto Mahaprabhu e virou Mayavadi. Isso não tem sentido. Está escrito que Mahaprabhu converta duas vezes a mesma personalidade? Como é possível que digam que eles são a mesma pessoa? Então, tanto a evidência histórica quanto o Siddhanta aponta para que sejam duas pessoas. Quis que isso fique claro. O Bhaktisiddhanta disse isso que propaga, Prokashananda e Prabodhananda são duas pessoas, que fique claro. Eu já escrevi artigos sobre isso. E no fim do, do argumento que eu escrevi, eu coloquei como attachment, como uh, alegado o artigo de Prabhupada Bhaksidanta. Mas as pessoas não leem hoje em dia. As pessoas estão ocupadas com o celular hoje em dia. Ninguém leva mais livros. Deixa eles. Quem que pode se preocupar com os livros? Então, Prubhadananda vai para Vrindavana e Gopalabhata aprende dele antes dele ir para Vrindavana. Ele, para educa Gopalabhata Goswami, que era um menino. E depois ele cresce e também vai para Vrindavana e toma Diksha de Prabodhananda Sarasvata. O Guru de Gopalabhata é para Bodananda Sarasvati. E depois de tomar Diksha, Gopalabhata Goswami, ele vai ficar com o Guru e depois eles vai encontrar Rupi Sanatana. Ele vai sentir atração por Rupi Sanatana. Então ele vai encontrar com Rupa, com Sanatana, eles vão descobrir os passatempos de Goranga, de Krishna, consultando diferentes shastras noite e dia, então esse foi um motivo, a presença de Sanatana e Rupa Goswami ali, atraíram. O amor espiritual de Gopalabhata, que desenvolveu com eles um, um grande amor espiritual. Eles tinham uma relação muito profunda, eles não se abandonavam, eles ficavam sempre juntos. Eles não se deixavam, eles estavam sempre próximos. Às vezes, Sanatana Goswami os encontrava, às vezes, eles encontravam Rupa. Então, agora finalmente nós vamos chegar no ponto para dizer como a Vigraha, a deidade de Radharamana, se manifestou. Nós vamos começar tocando alguns pontos importantes. Gopala Bhata, ele fazia bhajana naquele tempo de Radharamana. Hoje você vai bem dentro do Radharamana, né? mas Gopala Bhata, no começo, aquele templo é posterior tempo de hoje, o Gopalabhata Goswami, ele fazia Bhajana ali na, no portão, perto do portão, no lugar onde Radaramana apareceram. Está bem na entrada. Se você não sabe onde é, você não vai saber identificar. Fala o que eu então ele é um templozinho que fica depois que você entra no muro do templo tem um templozinho que fica à esquerda, é ali onde uh, as deidades se manifestaram e lá Gopalabhata estava adorando Shalagram Shila então que são essas rochas que manifestam a presença do senhor Vishnu no mundo material ele não tinha deidade porque ele era um né? Ele não tinha então, templo, não tinha nada, ele, ele não tinha desejos de materiais, nem um skinchan. Então, de noite, ele Jesus tinha uma cesta, ele colocava uma cesta para cobrir a chalagrama. Porque ele não tinha como cobrir, ele não tinha dinheiro, não tinha nada. Então, ele colocou uma. uma um cesto de, de, de palha em cima das chalagramas das que ele tinha. E de manhã ele abria e fazia o arate, colocava folhas de tulasi para adorar as chalagramas as Um dia um homem muito rico, um homem muito rico queria distribuir ornamentos e enfeites para as deidades, para todas as deidades daquela época. As deidades estavam sendo distribuídas. Elas foram, elas foram descobertas, não distribuídas, descobertas paulatinamente no tempo. São é uma história muito longa da descoberta de todas essas deidades que surgem na época dos Seis Goswans. Depois nós vamos falar de Bank da deidade de Banki Bihari, amanhã foi descoberta por Thakur. Então esse milionário queria distribuir lindos ornamentos para as deidades, coroas, colares, roupas para todas as deidades, de, templos, de templo em templo, tempo, todos verdade, os templos. Então Gopalabhata Goswami pensa, eu não tenho deidade, como é que eu posso colocar roupas nas pedras, nas chalagramas? Como é que eu vou? A não tem braço? Ela é o Senhor Supremo, mas ela não tem forma de deidade, eu não posso servi-la como se fosse uma deidade. Não posso colocar coroa, colar, porque elas são como, aparentemente como pedaços de pedra. Ele foi dormir com isso na cabeça, com essa dor no coração, eu queria poder servir uma deidade. Então, ele deita tudo bem e vai dormir, e de noite o que acontece? De manhã, quando Gopalapata Goswami toma banho e vai fazer o arati. Ele abre essa cesta, ele descobre, ele descobre Radharamana, a chalagrama desaparece e no lugar dela tem Radharamana, a deidade auto-manifesta. Eles tinham 12 chalagramas aqui. E de onde veio essa deidade? Ele começa a olhar e ele pega a deidade nos braços e quer abraçá-la e beijá-la. A deidade de Radaramanol, ele está ali naquele porta-retrato, lá no altar também. Ele abraçou, ele começou a chorar. Que linda essa deidade. E, e depois ele descobre que atrás da deidade, ele descobre que as chalagramas dele estão marcadas nas costas da deidade. O um Senhor se manifestou daquelas pedras que estavam ali. As chalagramas se uniram numa pedra só e depois floresceram na forma da deidade naquela noite. Os pandas não mostram isso. Se você tiver muita sorte, você vai ver que atrás de Radharamana existe a marca da Chalagrama. Da pedra. Então, essa é a evidência de que Radharamana apareceu das chalagramas, das chilas que Gopalabhata. Adoravam. E essa, men essa mensagem espalhou, Rupa e Sanatana mesmo naquela mesma manhã ficaram sabendo e correram, correram até lá, e todos eles abraçaram a Deidade, Gopalabhata, você é tão afortunado, eles abraçaram Gopalabhata, nossa Radharamana é muito lindo, todo mundo que olhar para ele vai ficar apaixonado, vai querer abraçá-lo, ele é muito lindo. Então, pelo desejo de Gopalabhata Goswami, alguém diz que ele é Guna Manjari ou manjari? que Gopalabhata seja uma dessas duas Manjaris. De co com certeza ele é um, um companheiro eterno de Radha e Krishna, de Radha Govindaji. E ao mesmo tempo ele tem uma forma nos passatempos eternos de Goranga Mahaprabhu. Se alguém alcança o sucesso no seu bhajana, quem faz esse caminho consegue dois lugares simultâneos na realidade transcendental, tanto em Vrindavana quanto em Ghoradama. Então, o destino de quem segue os Vaishnavas puros é ter duas formas espirituais, uma em Vrindavana e outra no Goradama, nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, na realidade transcendental. Então Radha Ramanji foi descoberta no mês de Vaishak. Então um templo enorme foi, foi erguido ali e eles serviram Radha ali da melhor maneira possível. E de tempos em tempos, diferentes festivais aconteceram. Agora não vamos poder falar de tudo isso. Às vezes eu ia lá de Xambaba nesses festivais. Então, existe um festival de flores que é feito nesse templo. Eles trazem centenas de milhares de rúpias de, de, de flores. Eles enchem o templo de flores. Se você assistir a foto, se você vir a foto tirada na nesse festival, você enlouquece e você não volta nunca mais para o seu país. É impossível. Você pode ver. Eles vestem as deidades de flores, o templo inteiro fica recoberto de flores. Eu ficava sentado no, no Radharaman Temple, de olhos fechados, enquanto algum devoto cantava algum lindo kirtana de Shambhava. ele ia lá, eu gosto de ouvir os kirtanas, eu gosto de música, então eu gostava de escutar e cantar os santos nomes e cantar o kirtana ali. Radharaman é uma deidade única, única. Ah, o grupo avançado recebeu a indicação de chama das babas de né? Parênteses de ter uma foto do de Rádharman no altar, né? Você deve levar uma foto de Rádharman para o seu país. Govinda Gopinatha, Madana Mahan, e, ah, e olhar para eles todos os dias. Shandaba. de manhã você deve levantar e olhar para o rosto de Rádharman. Ele é muito lindo. Então, dessa maneira, Nadaraman foi descoberto e honrado pelos Goswamis, por Gopalabhata Goswami. Nós vamos discutir esses pontos e depois vamos falar como Banki Bihari, foi descoberto por, pelos companheiros de Mahaprabhu. Nós vamos parar aqui e vamos falar sobre este verso. Também, novamente, em aulas futuras. vai chegar quando o que passa no